Sejam muito bem-vindos ao canal da M&M Dica de Imóveis do Montador, semana de eletroportáteis do Time. Bom, vamos lá para a primeira oferta. Churrasqueira elétrica, 1400 watts, 132,72, com 10% de desconto, cai para 119,44 no boleto ou uma vez no cartão. Bom pessoal, peço que você se inscreva, comente e compartilhe aqui no canal. Kit 10 Colors Amarelo, Julie R$ 469,90 em 12 vezes 39,15 sem juros. Deixe seu comentário. Eu vou deixar o link aqui desses produtos na descrição. Purificador Imaginário, 220V, R$ reais em 12 vezes 51,58 sem juros inscreva-se comente curta e compartilhe bom vamos lá batedeira planetária mundial 220 volts 549,90 em 12 vezes com 12% de desconto por 479,90 em 12 vezes de 39,99 sem juros máquina de algodão doce Cotton pop 179,82 ou 5% de desconto a R$170,82 indo uma vez no cartão a fritadeira sem óleo Arno airfryer Super Digital R$ 699,98 em 12 vezes de R$ 58,33 sem juros. Esse aqui é o valor médio do mês de setembro, agora de 2020. Panela elétrica de pressão mundial R$ 449,90 com 12% de desconto por R$ 394,90 em 12 vezes de R$ 32,90 sem juros. Bom, vamos para a próxima. É um fogão elétrico de duas bocas portátil R$ 211,66 com 12 vezes de R$ 17,63 sem juros. Ou 12 vezes, né? Aspirador de sólidos e líquidos com soprador 1250W R$ 309,23 ou 12 vezes de R$ 25,76 sem juros bem completinho se inscreva bebedouro de garrafão branco de coluna 935,70 ou 12 vezes de 77,97 sem juros inscreva-se pessoal comente e compartilhe o moedor de carne elétrico preto britânia 127 volts 348,99 em 12 vezes de 29,8 sem juros curta comente e compartilhe chaleira elétrica hamilton beach 220 volts 1.7 litros 189,20 com 10% de desconto no boleto sai 170,28 ou uma vez no cartão esse é o forno elétrico de embutir fogate f450 220 R$ 799 reais em 12 vezes 66,58 sem juros. A sanduicheira e grill press inox 850 watts 110 volts, R$ 169,99 em 12 vezes de 14,16 sem juros. Inscreva-se, comente e compartilhe aqui no canal. A churrasqueira elétrica, cadence grill menu. 175 53 em 12 vezes de 14,52 sem juros bom vamos para o próximo a ah, é um calçador de meia prático grávida idoso 39,90 em 4 vezes de 997 sem juros bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sininho, comente, compartilhe, deixe seu like. Se não gostou também, deixe o seu dislike, mas deixe um comentário aí no vídeo. Até o próximo!